A minha segunda opção, Aproveita aqui para fazer um anúncio em primeira mão, para quem não sabe, no dia 7 de dezembro vai acontecer a quarta edição do Freeman Film Festival, que, é a que ajuda a fazer. É um, em tempo. É, é um festival de filme de outdoor que tem exibição nos cinemas aqui na cidade de São Paulo por enquanto era para ter em São Paulo e Rio mas por causa da pandemia blá blá blá, blá blá blá blá blá entendeu se você acordou hoje em coma saiba que aconteceu uma pandemia e a gente está nessa há quase dois anos tá e é o festival a gente está vendo imagens de como que foi o festival no ano passado a gente conseguiu lotar um cinema de 250 lugares esse ano vai ser no mesmo cinema no Cine Belas Artes, na cidade de São Paulo. Vai ser uma edição um pouco menor, vai seguir todos os protocolos de filmes e vamos tentar é, premiar novamente a escolha do público, a escolha do júri. Quem que é o júri? Eu fui atrás de blogs e sites que fazem avaliação de filme, de cinema, de série, para que duas, três pessoas lá é, vão receber os filmes que já estão sendo selecionados para eles avaliarem e falar ah, esse aqui dessa seleção é o melhor. Ah, mas não colocou nenhum montanhista? Não, por quê? Porque eu acredito que os filmes, quanto melhores forem, mais longe eles chegarão, ou seja, mais pessoas verão, mais pessoas compartilharão, mais pessoas gostarão do gênero e lotarão futuras edições. No ano que vem, vai ter o Rio Rock, no Rio de Janeiro, em várias cidades aqui do Brasil, e vai ter o Freeman em São Paulo, e se tudo der certo, no, no, no cinema aí de Botafogo, parece que horário o lugar, no Rio de Janeiro também, tá?